Tônia Fardim, eu sou do grupo do Centro Cultural Esperança Vermelha, estamos começando a nossa 15ª atividade do curso Histórias do PT no governo de Campinas, conhecer o passado para conquistar o futuro. Nós estamos hoje aqui com o companheiro Silvio Spinella, que vai falar sobre tecnologia e os desafios na gestão. Toninho Isalene. É, companheiro Silvio, você vai falar. Nós vamos acompanhando as comunicações e as mensagens que a gente vai receber pelos nossos canais no Facebook, no YouTube, e no final da sua fala a gente abre para o debate. Para quem está chegando agora, começando a acompanhar esse curso, lembrando que essa é uma atividade do Centro Cultural Esperança Vermelha, que é um espaço de debates, de formação de reflexão sobre política, sobre história, e nós estamos com o curso Histórias do PT no governo de Campinas, Conhecer o passado para conquistar o futuro. Como disse, essa é a 15ª aula, é, que as aulas acontecem sempre aos sábados e às terças-feiras, hoje com o companheiro Silvio Spinella, mas quem quer... É, conhecer e entrar em contato com os conteúdos até agora apresentados, as colaborações, os debates, todas as outras aulas estão disponíveis nos nossos, é, nas nossas redes, no nosso, nos nossos canais, que a gente vai compartilhar aqui também. Então, vou, vou passar a palavra agora para o Silvio e no final voltamos para o debate. Boa tarde, Silvio, a palavra está com você. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muita satisfação, muita alegria estar aqui com todas e todos. Agradeço o Centro Cultural Esperança Vermelha por esse convite e aos demais companheiros e companheiras do PT pela companhia. É uma, uma honra falar sobre o governo democrático popular desde os tempos lá de 2001 com o Toninho, depois com a Isalene. Uh, lembrando que esse ano a gente está com a memória de 19 anos do assassinato do Toninho. Eu penso que isso é muito importante de ser lembrado e ser cuidado. Nós não vamos desistir de buscar a realidade daqueles fatos tão trágicos, tão tristes importantes para a cidade de Campinas. Uh, o governo democrático popular ele foi construído uh, ao longo de toda a história do PT desde 1980, quando ele nasceu. E no ano de 1999 e 2000, o PT foi construído junto com as pessoas de modo geral uma proposta que ele batizou de uh, Programa de Governo Democrático e Popular, Campinas, Coragem de Mudar. E nós tínhamos aí representando esse, essa proposta, ativa Altiva e Ativa para Campinas, o Toninho e a Isalene. E eu gostaria de compartilhar com as companheiras e companheiras essa foto linda, linda, em que o Toninho e a Isalene, com todo o sorriso que todas e todos nós tínhamos no coração, no rosto, em nossas mentes, o sonho de realizar muitas ações para que Campinas pudesse compartilhar sua riqueza com todas as pessoas da cidade sem uma exclusão sequer. Esse sonho foi bastante afetado, fundamente afetado, em 10 de setembro de 2001. E como o Toninho dizia para a gente, a primavera vem aí, a gente não desistiu de lutar. Com coragem de mudar, a Isalene assumiu o governo, montou sua equipe e prosseguiu levando adiante as propostas do governo democrático popular. Então, essas propostas, gente, estavam sumarizadas dessa forma. Eu vou ler rapidinho para vocês. Democracia, participação e honestidade. Planejamento e administração da cidade. Orçamento participativo transporte e circulação, mobilidade urbana, transporte para todas e todos, de qualidade, com novos ônibus adquiridos, ação ambiental e saneamento, habitação e regularização fundiária, desenvolvimento da economia urbana solidária. Políticas sociais, a educação, Corinthians está aqui com a gente, deu um show de bola, de memória, agora há pouquinho, aqui nesse canal do, da Esperança Vermelha, né? Uh, e para saúde, assistência, enfim. E políticas culturais, de um modo geral. Com esse sumário, a gente tocou o parque a partir de 1 de janeiro de 2001. Eu gostaria de comentar o seguinte. O Toninho, ele tinha uma característica, ele tem, para quem acredita que a vida não para, uma característica de fazer as coisas assim com a melhor celeridade possível. Ele tinha tanta pressa, né, Corita? Ele tinha tanta pressa, ele queria fazer as coisas tão rapidamente, porque ele sabia que em cada instante, e nós sabemos que em cada instante, tem uma pessoa faminta, tem uma pessoa sem um banco escolar, tem uma pessoa sem teto, é uma pessoa uh, sem sentir sobre si mesma, a respeito de si mesma, a dignidade que ela merece e que tem como ser humano. ele quer fazer as coisas rápidas, rapidamente. Né? E punha a gente nessa taxa. Então, logo de cara, sei lá, no dia 2 de janeiro, ele cobrou de mim e falou, Spinella, a IMA tem que botar o portal da da prefeitura, como os melhores portais, como o portal do Unicamp, como o portal das melhores universidades do mundo. A IMA tem que fazer isso em três meses. Eu falei, três meses. A gente tava chegando, conhecendo aí IMA, conhecendo a prefeitura, tantos dados, tanta coisa, uma cidade de um milhão de habitantes na época, agora, um milhão e duzentos mil habitantes, né? na época, um bilhão de reais de orçamento, agora, passa de 5 para 6, né? Eu não tenho o número exato, me corrijam aqui no, no bate-papo, né? E ele queria que naquela época, com tanta riqueza, a oitava economia do país, né, Corinto, a gente colocasse o portal com a educação, com a saúde, tudo ao mesmo tempo e agora, em três meses. Seria janeiro, fevereiro e março. Eu pedi a rego. eu falei o seguinte, sem medo de ser feliz, com coragem de mudar, sem mentir, sem vacilar, os nossos lemas, eu falei para ele, cita! Me, seis meses, meia dúzia. E ficamos ali e ele falou, meia dúzia, você tem seis meses. E mais, tem o Porta Aberta. Lembram-se do Porta Aberta? Aliás, não precisa lembrar que o Porta Aberta continua. E lembram-se do orçamento participativo. Está aqui no sumário, orçamento participativo. que Ele iniciou, a examina continuou, a Corinthians já comentou e outros companheiros em outro, outras aulas aqui de Esperança Vermelha nós tivemos. Orçamento participativo. A IMA tem que garantir toda a infraestrutura do orçamento participativo. A IMA tem que garantir toda a infraestrutura do Porta Aberta. E nós tínhamos meses para isso, porque ele cobrava. Cobrava sempre, né, Conita? Cobrava o tempo todo. Como depois a Isalene também nos cobrou. E cobrou bem. E fez-nos nos mover. Bom, nós conseguimos. Porta Aberta foi aberto. Começou. Não, o guichê 3, lembra do famoso guichê 3? Evoluiu. Vamos enterrar e ter tristes memórias, porque guichê, guichê 3 cumpriu seu papel, outros guichês cumpriram o seu papel. Mas o mundo vai mudando. Né? O mundo vai mudando. Né? E nós passamos a ter o porta aberta. uma outra forma, uma outra filosofia. As pessoas viram essa mudança logo de cara. E a ima conseguiu fazer isso. A ima histórica, nascida em 1976. Ciência e Tecnologia, nessa instituição. Vamos saudar as trabalhadoras e os trabalhadores da IMA. De toda a história, e que estão lá na IMA. Vamos saudar isso. E a IMA conseguiu fazer com que isso é, se tornasse realidade, juntamente com o um diálogo com as secretarias. Me lembro que nós tivemos reunião lá na Secretaria de Educação, em cada uma das diretorias. Das suas respectivas diretorias. Hoje eu estive numa panfletagem com o... Nossa, agora também me deu um branco aqui com o nosso companheiro médico, o Spartaco, e ele também contribuiu, não desde aquela época, mas contribuiu com a gente para que a gente juntasse os dados, a tecnologia da informação, coletasse dados de todas as secretarias e suas coordenações, diretorias, enfim a estrutura, coletasse os dados e fosse trabalhando com eles lá nos bancos de dados da IMA, né, nos servidores dois bancos de dados da IMA, para que esses dados pudessem ser disponibilizados. Então, nós conseguimos disponibilizar isso no porta aberta, conseguimos em seis meses, conforme o Toninho tinha cobrado, em julho nós inauguramos o um novo portal da, da Prefeitura, que em dezembro de 2000 tinha alguns milhares de, de, de páginas, de acessos, enfim, nós passamos, algumas centenas de páginas, melhor dizendo, nós passamos a ter milhares e milhares de páginas individuais e portais por secretaria. Então, ajudou-nos para que isso uh, pudesse acontecer. A companheira Tatiana Scalco, ela tomou à frente essa batalha, articulou as reuniões com as várias secretarias, né? junto com a Beth Vanstam, eh, e, e o Bob, Bob Fernandes, o Sérgio, Sérgio Oliveira, o Bob, né? na época. Então a gente conseguiu um trabalho de coleta de dados nas várias secretarias, nas várias diretorias, nas várias coordenações. Tinha reuniões lá na IMA, ainda ela era lá no Paço Municipal. Lá numa das salas, que era a antiga sala da diretoria, uma sala grande da diretoria, a gente abriu como uma mesa redonda naquela sala. As diretorias ficaram nas salas do lado, lá em cima, onde é o Banco do Brasil hoje. As pessoas devem se lembrar, o Banco do Brasil continua lá, ali no pedaço na área do salão vermelho. Então, nós fazíamos reuniões com representação de todas as secretarias para que os dados pudessem ser. É, pensados e é, encaminhados para a uh, organização do banco de dados da IMA. Então, nós conseguimos cumprir essa demanda do Toninho, a IMA conseguiu cumprir junto com as secretarias, né, com uh, o diálogo lá com o Quarto Andar, com a Secretaria de Finanças também, muito importante para nos organizar naquela época. Então, é um trabalho que tem a ver com a tecnologia da informação e comunicação, né gente? Essa tecnologia que nos oferece hoje nós hoje em dia os celulares, né, que todo mundo usa, né? naquela época a gente não imaginava que seria tão rápido. Né? Alguns imaginavam, os técnicos sabiam que era possível. Mas hoje a gente não imagina mais, a gente vive com eles. A fazendo essa reunião com imagens, usando a tecnologia da informação e da comunicação. Então, naquela época, como proposta, como visão estratégica, nós conseguimos fazer essas implantações. O Toninho, no primeiro trimestre do ano, por convite nosso, por pedido nosso, é, lá usando os trâmites de relacionamento com o Quartandá, com a prefeitura, é uma lembra lembra-se, lembremos é uma sociedade anônima de economia mista, né? ela não é da estrutura da prefeitura, ela é controlada pela prefeitura de Campinas, mas não é da estrutura, então nós solicitamos, um, um, uma, para que o, convidamos o prefeito para que ele visitasse a Ima, e ele foi visitar, lá quando ela era no Paço Municipal. Gente, a IMA estava numa situação delicada. O servidor, né, a máquina que processava os dados, ficava num ambiente que deveria estar, segundo os dados de placa, né, os dados é, orientados pelo fabricante, devia estar a 22 graus Celsius, né, lá na sala onde ele estava. A IMA não conseguia manter esses 22 graus, naquela época, janeiro de 2000, início de 2001. O servidor ficava mais de 30 graus, quer dizer, estressado. E vocês vejam como aquela máquina era boa, muito boa, que ela aguentava esse estresse todo, já aguentava meses. E nós fizemos uma transformação naquele lugar, graças à contribuição do Toninho, a que percebeu a demanda, nós não conseguiríamos fazer porta aberta, não conseguiríamos fazer orçamento participativo, não conseguiríamos fazer o portal de Campinas, hoje vocês têm um super portal que vem evoluindo a partir de então, né? É, com servidores, com máquinas né? é, que funcionasse sob tanto estresse. E nós fomos visitar os locais e o Toninho, quando a gente desceu para ir visitar o local onde ficava as máquinas, ele diz o seguinte, espinela para onde você está levando o prefeito de Campinas. Olha, ele olhava, era uma instalação muito precária, gente, muito precária. Mas aí nós tínhamos isso no programa de governo, e nós íamos é, pra proporcionar para Campinas uma infraestrutura de tecnologia da informação e de comunicação à altura da cidade, à altura das pessoas da cidade, da população de um milhão de habitantes, no orçamento da cidade, uma economia é, referência no país inteiro, né? e fora dele até, a tem esse respeito até fora dela, com um parque é, de tecnologia da informação à altura. Né? E nós conseguimos fazer isso. No início, na companhia do Toninho, e depois continuando com a companhia da Isalene e demais companheiros do governo democrático popular. Bom, uma outra coisa... Com que nós nos comprometemos era de tirar os trabalhadores e as trabalhadoras da IMA do subsolo. Ficava no subsolo ali, do lado da garagem. Né? Tinha uma portinha a garagem da prefeitura, no subsolo. A gente abria uma portinha e tava no corredor onde os trabalhadores e as trabalhadoras programavam. A gente, não tinha janela. A janela era, não sei quem daqui conhece a prefeitura de Campinas, tem ao redor do passo municipal. Tem umas, umas aletas, né umas janelinhas que a gente consegue ver um pedaço. Não sei como está exatamente hoje, tá gente? Conseguia, né, na época, ver o subsolo, um pedaço do subsolo. Eram as janelas dos trabalhadores e das trabalhadoras da IMA, que trabalhavam com programa, com codificação. Na campanha nós dissemos que isso ia mudar, Toninha e Isanelli disseram, e nós mudamos. A, a, a IMA saiu do passo Municipal, não porque quisesse distância, não porque não gostasse mas por causa das condições de trabalho é, daquela daquela localidade, daquela localização. E nós fomos primeiro para o centro da cidade e depois para o pólis de tecnologia, onde fica o CPQT, a CIT, a Dextra, a Fintech e outras outras empresas. Né? Um ambiente à altura da cidade, com apoio inicialmente do Toninho e da Isalene, a quem eu creio a cidade também por conta dessa questão, deve ser muito grata. Bom, gente, é, gostaria de fazer uma citação em especial sobre o orçamento participativo. Eu penso que agora, a partir de 1 de janeiro de 2021, com, se Deus assim nos permitir, a população de Campinas de escolher, com o Pedro Torinho, prefeito, e com a Edilene Santana, vice-prefeita, nós temos condição de fazer com que o orçamento possa ser distribuído como nós é, pudemos distribuir naquela ocasião. Nas uh, aulas e, e encontros anteriores aqui no Centro Cultural Esperança vermelha nesse canal maravilhoso aqui do Centro Cultural, né? uh, nós pudemos comentar que... Uh, através de orçamentos participativos, através da participação das pessoas sabendo para onde os recursos vão e como eles devem, podem ser distribuídos e como a população acha que eles devem ser distribuídos, a gente pode realocar de uma forma mais é, é, humanamente acessível. Né? E a Corinta hoje na, na aula de agora a pouco comentou bem isso por exemplo na secretaria de educação me permita Corinto depois você faz um, um dá uma, uma, uma pitadinha aí faz o tempero melhor aí vou vou, vou procurar agora né é, dentro da secretaria de educação utilizando os itens do orçamento participativo decididos no orçamento participativo os recursos poderiam ser enfim é, é, compartilhados isso valia para as demais valia e pode voltar a valer a partir de janeiro de 2001, né, gente? 2021, né, gente? Ah, Para que a cidade possa saber dos recursos. E hoje mais do que antes, antes nós já tínhamos condições cibernéticas, digitais, é, com os servidores, com a robótica, enfim, nós já tínhamos alguma condição. Hoje muito mais, mas é, gente, hoje a gente tem os aplicativos. Então, a partir de 1 de janeiro de 2021, nós podemos recuperar com a ajuda desses Dois companheiros aqui, né? Guilherme Santana Pedro Tolinho. Né? Uma dobradinha também, uma dobradinha de gênero e de força e de coração e, e de coragem. Né? Coragem e coração. A gente pode recuperar essa situação que a gente inaugurou em janeiro de 2000. Né? Eu gostaria de fazer uma, uma leitura, gente, aqui na nossa aula, na nossa, no nosso encontro. Uh, de um trecho aqui do programa programa de governo democrático popular, tá? Lembrando bem aqui, né? Um trecho sobre ciência e tecnologia na administração. É um texto que agora tem 20 anos, né gente. 20 anos já. Mas veja como ele pode ser pode ser feita uma leitura e uma releitura das tecnologias de atualmente, né? Estou aqui com o telefone, cada um aqui de casa, emprestado aqui, vamos lá. Em nosso governo, os instrumentos da ciência e tecnologia, podemos dizer da tecnologia ou da tecnociência, serão utilizados sempre no sentido de aperfeiçoar uhum. os serviços públicos e dinamizar a produção em geral. Produção no amplo sentido, produção cultural, né? produção uh, na área de educação, para que as pessoas tenham acesso, a cultura, o conhecimento, aspectos combinados com a distribuição de renda e a participação popular. Em Campinas, temos a presença concentrada de empresas, de instituições e setores da chamada alta tecnologia, da tecnologia, telecomunicações, informática, eletrônica. Campinas é isso também, né, gente? E a presença de diversas instituições, como universidades e institutos de pesquisa científica e tecnológica, que fazem parte desse processo de desenvolvimento. Esse ano, no, no programa de governo democrático popular, né, com o Paísa, a, a Edilene, eu, olha só, e o Pedro na frente, nós temos condição de recuperar essa luta. Eu gostaria de pedir o apoio de da Sônia, Uh, quem estiver aqui na, na base, para escrever o nosso, nosso portal, o, o endereço do nosso portal, que é o PedroTorinho, tudo em Minúscula, tudo junto, tá, gente? Pedrotorinho.com.br. Peço a vocês aí, que estão acompanhando, estão assistindo a essa transmissão, ou mesmo assistindo a, a gravação, né, que vai permanecer na, na internet para todo mundo poder acessar. que é, Deem uma olhada. É, nesse nesse portal pedrotourinho.com.br e lá nós temos os, as 13 medidas de emergência para a cidade. Então, a gente pode e deve, além de falar da história, né? a certeza na frente, a história na mão, ou invertendo, a história na mão, a certeza na frente que a gente pode executar as transformações, desejável gente? Acesse o portal, dê uma olhada, cliquem lá nos 13 nas três medidas de transformação que a gente está propondo para a cidade, que podem ser tomadas desde já governo, pelo governo municipal, viu? o governo atual pode já começar, e a gente continua, né, Corinta, né, Isalene, né, Sônia, né, Iberval, né, companheiras e companheiros, a gente continua a partir de 1 de janeiro, implementando, o tempo não para e a gente não precisa parar, o tempo agora tem os aplicativos, e nós temos a proposta, está no nosso programa atual de governo, vocês veem lá no link que, que eu comentei, no pedotourinho.com.br, vou repetir várias vezes, tá? Vem lá, a gente tem lá a proposta de ter aplicativos, além daqueles que a cidade já construiu, né além das propostas que nasceram a partir do, do, desse programa de governo, né desse caderno aqui, a gente tem condições de agora, com os aplicativos, é ter mais acesso. Mais acesso. Isso é bastante possível, a gente está vivenciando isso é, cotidianamente. Eu dou, dou uma olhada aqui no no tempo. Eu estava imaginando, falar uns 30 minutos, está chegando aí nos últimos 13 minutos. É, daqui a pouco vão surgir as questões. Eu peço aí, fico à disposição de, de cada uma, de cada um de vocês, para responder o que for. Né? Vou falar que nem o Lula fala. Qualquer pergunta, que a gente qualquer tipo de pergunta, inclusive as perguntas que podem parecer, para quem está respondendo, podem parecer desagradáveis, mas a gente está fim de todas as perguntas. Se a gente souber, vou parafrase o Lula, a gente responde. Se a gente souber, a gente pergunta para os outros universitários, né, Bonita? A gente pergunta para os demais. A gente pergunta para quem sabe, mais que a gente, para quem tem experiência que a gente não tem ou que a nossa experiência não foi capaz de nos ensinar. Ou melhor que nós não fomos capazes de aprender, na verdade, né, gente? Ter acesso, conhecimento está aí, vamos em frente, até ter acesso. Gostaria de fazer, nesses minutos aqui dessa primeira parte, gostaria de fazer um destaque aqui do Congresso da Cidade, que foi em, me corrijam, 2003, né? 2003, né? aqui com esse sumário, tem o um índice aqui, vou falar rapidamente, uma leitura rápida, tá, gente? Esse livro pode estar disponível aqui digitalmente, tá? Então, uh, desenvolvimento econômico de desafios, desafio do de financiamento, desafio do crescimento, desafio do emprego, trabalho e renda, território, desenvolvimento urbano e rural. Campinas tem perto da metade da cidade, é rural, sabe, gente? Um cinturão, o Toninho chamava de cinturão, meia-lua verde, algo assim, né? Uh, os desafios, combate à especulação imobiliária, que a gente possa ocupar de uma forma adequada, que a gente tenha aí a companhia da, da, da, dos especialistas imobiliários para que a cidade seja bem ocupada, de forma sustentável. Né? Desafio rural, desafio ambiental, políticas sociais, enfim. Congresso da cidade que ocorreu em 2003, e aqui, gente, finalizando essa primeira parte, o nosso grupo, que é o de. É, ciência e tecnologia, inovação social, tecnociência solidária para a economia solidária. Vocês veem, tecnociência solidária para a economia solidária, para todos. Porque a tecnologia tem que ser meio, tem que servir as pessoas e não ser um fim em si mesmo. Nesse momento aqui no Congresso da Cidade, não sei quem vai se lembrar, mas a gente tinha um material aqui para a inovação social. E agora, no Programa de Governo Democrático Popular, com o Pedro e com a Edilene, nós temos a proposta da Tecnociência Solidária, que é utilizar a Tecnociência de forma ambientalmente sustentável na companhia da assistência social, na companhia da capitalidade da saúde, na companhia da educação, das educadoras e dos educadores de nossa cidade, na companhia do CEPROCAMP, né? uma coisa maravilhosa, o Centro de Educação Profissional de Campinas, Antônio da Costa Santos, a gente poder compartilhar a tecnologia. Então, nós estamos com isso com é, uma leitura atualizada. E gostaríamos de oferecer, e já estamos oferecendo, né, através do pedrotourinho.com.br para as pessoas criticarem, ajudarem a melhorar, para que a partir de 1 de janeiro de 2021, a gente passe a implementar conforme nós já começávamos, começamos em 2001, com um sucesso, né? passando por tudo que foi construído e recupere essa infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação, faça com que ela evolua, aproveite o que já tem de bom na cidade para que a gente vá adiante, prossiga. Então, para essa primeira parte, viu, Sonata? Eu creio que está por aí. Tem alguma pergunta aí? Spinella, a gente não tem nenhuma pergunta, por enquanto. Eu quero saber se alguém que está aqui na sala é, quer fazer uso da palavra, quer fazer algum comentário. A palavra está aberta primeiro para o pessoal da sala. Eu quero. Então, pode Eu falar, já. Corinto. Tá bom. Enquanto o pessoal se organiza, eu vou só começando aqui. Bom, em primeiro lugar, que bom rever você, Espinela. Me lembrou tanta coisa, tanta luta da gente lá no PT, no Núcleo e, e no governo. Eu gostaria que tu comentasse uma parte do programa que a gente enfrentou, me enfrentou um pouco junto, sobre a questão da... A, como é que se chama isso? Daquela... A, da, do software livre. E da ideia de, de tirar aqueles mil programas que tinha que a gente tinha que comprar, e a maioria era, era falsificado, mas e daí dava vírus para tudo que é lado. E eu sei que foi um grande esforço de vocês, eu gostaria que você comentasse isso, né? Que eu acho que é importante registrar para a história. Certo. Eu pergunto para a Sônia se a ideia aqui, nesse momento, né, nesse segundo momento da aula, tá. de um encontro, já respondeu é... essa Ok, deixa eu ver, tem mais alguém na sala que gostaria de fazer alguma colocação, uma intervenção, assim, é melhor você já responder tudo de uma vez. Ok. Vamos abrir eu... esse espaço para quem está na sala. Certo. Eu, eu teria uma, é, uma questão a fazer, sim. Ah, então a palavra está com você. Ok, obrigado. Vocês me veem, me ouvem? Eu estou ouvindo, é um intervalo, mas não estou vendo a imagem. Não tem imagem, né? Ah, ok. Apareceu a imagem? Sim. Tá. É, eu, eu ganhei essa camisa de presente, tá? E aqui está escrito, vocês conseguem ler o que está escrito na camiseta? IFSP Amarais Vive. Isso. É isso. Exatamente, Espinela. É, eu ganhei essa camiseta de presente, tá? E ela, é, nessa camiseta tem uma inscrição tá, que remete a uma luta tá, que tem é, muita relação com essa temática. Tá, que Está sendo trabalhada hoje aqui, tá, que, sobre a qual o Spinella fez uma explanação. Eu peguei uma parte apenas da explanação, mas a parte que eu peguei muito boa tá, da explanação, falando sobre tecnociência é, solidária, economia solidária. Tá, a democratização do acesso à ciência, aos produtos da ciência, isso é uma coisa muito importante, tá? a gente acredita muito nisso. E eu queria que o Spinella comentasse sobre a importância tá? dessa temática e a relação que essa temática teria com essa luta que está representada nessa camiseta, tá? é, é, nessa inscrição dessa camiseta que eu recebi de presente. É, eu queria que você comentasse, Spinella, por favor, obrigado. Mais alguém na sala quer fazer uso da palavra? Quer fazer algum comentário? Pode ser agora, pode ser depois também, né, Sonia? Isso, então vai, vai interagindo, Espinela. A gente vai aguardando. Ok. Então, pela, pela ordem, Bonita, é, antes de comentar, responder a sua indagação, eu gostaria de dar um abração muito apertado, muito carinhoso, para você, viu? Ó, Muito mesmo. Você é muito querida, não só por mim, mas por toda a cidade. Viu? viu Você é muito querida. Muito querida. As pessoas andam por aí e a gente ouve isso. Ah, muito querida. E um abraço para o Vanderlei também. Ah, comentar com você que essa homenagem aqui eu faço de muito bom coração. A gente tem que se mirar no exemplo das, das professoras e dos professores. Lute como uma professora. Espero que eu esteja fazendo jus né, no meu cotidiano à luta de vocês, viu, educadoras e educadores. Sobre o, a questão do software livre, eu gostaria de fazer um comentário sobre o que, que significa essa liberdade. O software livre, em, em português, a palavra é bastante feliz, né? Porque fala da liberdade. Não liberdade apenas do software, apenas de escrever código para os computadores e celulares funcionarem. É a liberdade de ter suas ideias compartilhadas, se a pessoa, assim quiser, cada pessoa, né? e a liberdade de poder criar a partir da criação de outras pessoas. A grande comparação, grande analogia que se faz, e ela é, eu diria, perfeita, a palavra perfeita às vezes parece exagerada, mas nesse caso, eu acho que casa perfeitamente com receitas de culinária. Receitas de culinária. Até hoje, as receitas culinárias são compartilhadas nos vários livros de receita. E cada um vai, pega lá, uma receita para fazer arroz, para fazer um prato mais requintado, para fritar ovo. Tem lá uma sequência. Então, os ingredientes, e tem uma sequência de passos, né, é, o modo de preparo. Assim é também na área de ciência, na área de tecnologia. Tem lá uma metodologia, um caminho para se desenvolver as coisas. E o software é, o, é uma, são, são conjuntos de instruções, é um receituário, né? em que os dados são ingredientes, as funções né? do, do computador, né, somar, multiplicar, são é, os cursos as ferramentas, né, os utensílios para a gente trabalhar, e tem como resultado o software, o programa, o aplicativo, por exemplo. Né? O software livre, ele permite que as pessoas peguem o que já foi feito, a receita né, que já foi feita, e possa fazer com que ela evolua. Né? Para fazer uma comparação, né, o software livre, na, na língua inglesa, é chamado de free software. Em inglês, a gente não tem duas palavras. É, não é freedom software ou liberdade software. É software free. E free tem dois significados para a língua inglesa. Tanto grátis quanto livre. Você vê como a língua portuguesa, as línguas latinas, elas, livre, né? Pode, nos dar mais chance. Porque fala-se que a gente fala software livre. E a Corinthians fez uma memória daquela daquele momento que nós vivenciamos então. Nós tivemos a companhia da Câmara de Campinas. Né? Na época, o presidente da Câmara era o Romeu Santini. Né? E ele, juntamente com pessoas, lembram-se, né? Romeu Santini, ele na companhia de outras pessoas, todos nós do PT apoiávamos essa ideia, né? a cidade de Campinas homologou uma, uma, uma legislação, né? uma lei, que foi sancionada posteriormente, no governo Tony Isalene, que é a lei de a utilização desse tipo de software e isso por foi muito útil para a campanha na, na primeira parte aqui desse nosso encontro eu falei sobre é... desculpe cabeças cortadas não né nenhuma cabeça né? É, eu falei sobre o o portal de Campinas, falei sobre os servidores de dados. Então, o que nós fizemos? Um movimento para utilizar software livre. Por quê? Para utilizar software livre, nós não precisamos ter licença. Então, com, utilizando software livre que já tem disponível, que já é eficiente, lembre-se, que já é eficiente, que pode servir a população, a gente não precisa. pagar licença, então ainda os softwares disponíveis no mundo inteiro para as pessoas, em modo geral, baixar e utilizar sem pagamento de licenças. Existem alguns softwares, vocês sabem disso, né? É, que a gente precisa comprar licença para utilizar. E, às vezes, existe um software, e, eu, Corinto, do ladinho daquele, tão bom quanto, tão bom quanto às vezes precisa melhorar, às vezes ele até melhor. viu gente Eu faço uma afirmação aqui alguns softwares livres são melhores que softwares ditos proprietários corporativos enfim e alguns precisam lutar para ser é, tão bons quanto então nós utilizamos software livre para implementar vários então a gente chamava de aplicações simplesmente hoje a palavra aplicativo app tá, tá em, em roda, né mas a gente na época usava mais termos como aplicações tal e utilizamos muito software livre sem que a IMA e a Prefeitura e a população de Campinas precisassem despender recursos para isso. Então, foi uma batalha muito importante. A gente teve a sanção da prefeita, a Isabel, que é dessa dessa legislação, e Campinas continua podendo escolher software livre quando existe um software livre a ponto de servir a cidade é, de uma forma eficiente. Né? Para vocês terem uma ideia... A gente não tinha servidor do portal de Campinas na época em redundância. A gente fala em redundância quando a gente tem duas estruturas, uma do lado da outra, e essa estrutura fornece o serviço e se ela falhar, entra a outra. Um exemplo disso é quando acaba a luz. A gente vê relâmpago aí e acaba a luz, certo? Vocês notaram que muitas vezes acaba a luz, fica uns 15, 20 segundos e religa. E daí a coisa continua. É porque o sistema elétrico ele tem redundância. Né? Tem certos limites para essa redundância. Mas às vezes acaba a luz, entra um sistema redundante. Né? O sistema se rearranja para continuar o fornecimento daquele serviço, no caso da energia elétrica. No caso da tecnologia também. A redundância dos servidores para que se eles falharem, outros entrarem no lugar. E quem utiliza, como nós agora com o celular, podemos utilizar sem descontinuidade. Então, gente... É, nós lançamos muito mal disso e dá para garantir os números podem ser levantados desde primeiro de janeiro de 2001 nós economizamos ou melhor dizendo nós fizemos um uso do investimento público de uma forma mais otimizada a Corinta no encontro de agora a pouco comentou que se tem um vazamento numa escola se a gente tapar aquele vazamento né Corinta vai economizar se tiver um problema de instalação elétrica, onde tem algum problema, a gente conserta, melhora também. Se tem um monte de mensagens de caráter estritamente pessoal e que está onerando a cidade como um todo, a gente pode fazer um novo rearranjo e assim por diante. Então, na IMA, nós pudemos, obrigado do Corinto por essa pergunta, por essa indagação, nós pudemos lançar muito mão disso. Eu vou fazer um destaque para o orçamento participativo. E para o portal da cidade, nós usamos praticamente tudo em software. Praticamente em software livre. E tudo funcionou muito bem. Não é nenhuma algeriza como outros softwares, mesmo porque a gente tem softwares proprietários muito bons, mas a gente tem alternativa. E há de chegar um momento em que os softwares gente, voltarão a ser porque houve tempo na história da humanidade em que os softwares eram como receita de culinária. Não se cobrava licenças. Por que será que Paulo? É uma conversa longa, mas estou aqui à disposição. Espero ter podido te responder bem, se não, você me cobra daqui a pouquinho, tá? Ah, se não lembrar, a Secretaria da Educação foi parcerona da gente. Obrigado, viu? Porque precisa ter alguém que aposte, né? Precisa ter alguém que acredite. Fica lá com aquela dúvida, mas faz aposta. Pois é. Se não rolar, dá um puxão de orelha em quem fez a, a. apontou a perspectiva. Se funcionar, também, parabéns, bem-vindo, e a Secretaria de Educação deu muitos parabéns para a IMA. E a IMA merece, né, Corina? Bom, vamos lá. Agora, o Eberval, o professor Eberval, eu gostaria que você, o senhor, né, professor Eberval, na sua. Seu, na sua, digamos réplica, se a sua nos permitir aqui, você falasse da sua presença aqui na Campinas. Como que se você veio parar aqui? Eu sei um pouquinho dela, mas não vou dar o um spoiler. tá é, Gostaria de agradecer a referência que você fez ao IFSP Amaraz. Gostaria de salientar para a cidade, para quem estiver nos ouvindo, que o Partido dos Trabalhadores, nesse ano, aprovou uma nota, uma moção a favor do IFSP Campinas Multicamp, Partido dos Trabalhadores. Não foi sozinho, não foi o único, mas Partido dos Trabalhadores, o PT de Lula, de Toninho, de Zalene, da Corinta do Walter Pomar, do Pedro Torinho e coligado com parceiros como o PSOL, ao P, PCB, com Edilene representando também a coligação. O Partido dos Trabalhadores, juntamente com essas forças, nós aprovamos uma moção de apoio, pelo Campinas e FSP, Instituto Federal São Paulo, um dos 650 institutos federais do país. Gostaria que você falasse sobre isso. 650? Como surgiram 650? 36, 35, depois você me ajuda aí, por favor, surgiram no Estado de São Paulo nos últimos, de 2003 a 2008, 2014, 2015, não é mesmo? Uh, que aqui em Campinas, uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes, né? o estado do Acre tem perto de 900 mil habitantes, lá no estado do Acre, brasileiras e brasileiros que habitam lá e mais quem vem de fora e habita no nosso país, tem lá seis unidades, se não me engano, do Distrito Federal em algumas cidades. Que Campinas, com 1 milhão e 200 mil habitantes, possa ter o IFSP Campinas multicamp. Já tem nos Amarais, o convênio, mas foi esvaziado temporariamente, tem 1.200 vagas lá em que dá para fazer parceria com o CeproCamp, dá para fazer parceria com a Unicamp, dá para fazer parceria com o CPQD, e as pessoas se formarem já dialogando com as empresas, com a CIT, com a Motorola, né, Iberval? Não é mesmo? Então, nós vamos recuperar essas vagas nos Amarais. Nós temos do Campo Grande um prédio próprio, num, num terreno doado pela Prefeitura de Campinas, se você puder comentar. Isso tudo, gente, tem a ver com tecno, tecnociência solidária. A tecnociência, a ciência e tecnologia, só pode ser solidária se as pessoas tiverem domínio dela, não só como usuários, como clientes, quem paga uma uma cota de banco de, de, de base de acesso né é, conta de, de, de acesso de dados móveis não tem o acesso a, que a ciência e tecnologia deve dar é o um acesso para quem precisa dessa tecnologia por isso que a gente está com esse conceito de tecnociência solidária e aí nós também concluímos parece que tem mais uma fase lá no Campo Grande a ser concluída mas as 1.200 vagas parecem que já estão operacionais, né? Você, você nos esclareça, por favor, Sr. Eberval. E também no Campo Belo, região que fica lá, né? Depois do aeroporto, né? com as pessoas sofrendo, não tendo acesso. Nós sabemos, comente isso para nós, Eberval, nós sabemos que onde tem um, um instituto federal, ele se transforma num um polo gerador, como o CELOS, né? Centro de Educação Unificado, né? Como o CELOS eles promovem, né? Eles é como que aquela pedra que cai no lago, o lago está ali parado, ela cai e começa a reverberar. É assim com as iniciativas do céus. é assim com as iniciativas do, do Instituto Federal. Então, afiançar para você que nós trabalhamos aqui na E por favor, diz para a gente, parece que tem um portal, tem um link, né? um ritmo da vida, Salvar escolas. Por favor, fale, coloca aqui no chat para a gente, para as pessoas clicarem, para a gente salvar a escola dos Amarais. Salvar, gente, falta muito pouco para salvar falta muito pouco. Basta ter vontade política. E com o Pedro Turinheis Isalene lá, a partir do quarto andar do Passo Municipal, a gente vai recuperar. Com a Câmara de Campinas nos auxiliando, que a gente sabe que os vereadores lá não vão se negar a fazer companhia para você, professor Eberval espero ter comentado bem essa questão tá mas estou aqui tá obrigado pegar... Marrocos eu eu estou no celular se é, eu, eu para digitar aqui os bits né eu teria um pouco de dificuldade de encontrar aqui eu estou do aparelho do móvel agora né é, eu só eu queria falar para vocês que o Spinella gente é um grande lutador da causa da implantação do Instituto Federal em Campinas tá é uma das pessoas que lutou desde o princípio, tá? É, o Instituto Federal em Campinas para que ele pudesse iniciar suas atividades, ele precisou de um convênio. E ele foi firmado entre o Instituto Federal e o CT Renato Acha, esse convênio. Isso foi em 2013, as atividades começaram em 2013 e a partir dali, tá, o Instituto começou então a funcionar oferecendo vagas, cursos ali dentro do Centro de Tecnologia Nesse convênio, tá, qual que era o objeto do convênio? Era a oferta de educação profissional e tecnológica, cursos, na região dos Amarais. Tá? Então, esse é o objeto do convênio. Tá? Isso está escrito lá no objeto do convênio. E, dentre uh, os objetivos né, do convênio, tá, estava o maior deles está escrito, isso aí lá, seria implantar uma unidade do Instituto naquela região. Tá, exatamente aproveitando esse arranjo tá, entre um centro de pesquisa de classe internacional e um instituto federal, que é, ele, ele trabalha com a educação profissional, científica e tecnológico. Então, o um centro de pesquisa, tá, ele, o acesso a um centro de pesquisa normalmente ele é muito restrito. Né? É, é, algumas pessoas até diriam elitizado o acesso. E durante a gestão do professor Vitor Mamana, que era o diretor do Centro de Tecnologia e da Informação, Renato Asch, na época, ele tinha uma visão muito de democratização, muito essa visão da, da, da tecnociência solidária, da, da economia é, solidária, ele muita muito essa visão de socializar os espaços, democratizar os espaços. E nessa visão, tá, ele junto com o professor Daniel Esposo, eles abriram, então, aquele centro de pesquisa para a população. Então, de repente, a partir daquela assinatura daquele convênio, a gente passou a ter pessoas dos entornos ali daquela região, de regiões periféricas, daquela região carente, né? Região do São Marcos, Vila Olímpia, Santa Mônica. De repente, aquelas pessoas estavam dentro de um centro de pesquisa. De repente, estavam dentro... De um um espaço que ela jamais imaginaria alcançar em outras condições, ou entrar em outras condições. Isso é uma coisa, pessoal, assim, fantástico, eu fico assim, muito feliz de saber que existem gestores e pessoas que pensam políticas públicas dessa forma, para o povo, abrindo para a população, abrindo para o povo. E é isso que nós precisamos fazer. Contudo, é, houve uma... É, uma mudança tá nesse pensamento tá nessa forma de, de pensar e já tinha um planejamento também para implantação de uma unidade tá do instituto federal na região do Campo Grande essa, essa, essa iniciativa já existia é também uma região muito carente tá precisa muito é, apesar de não ser a única escola lá técnica da região né profissionalizante o pessoal fala ah, é a única prof... não é verdade tem para o Campo também mas sempre que a gente pode levar mais equipamento público melhor né? Hoje o Sepro Campo, eu acredito que seja a maior escola hoje profissionalizante do município. Né? E ela está ela tá presente no Campo Grande também. Então, é, o Instituto Federal inaugurar ali foi uma coisa fantástica, iniciar as atividades ali foi uma coisa fantástica. Contudo, houve uma, um movimento político no sentido de fechar a unidade dos Amarais e levar todas as atividades só para o Campo Grande. E isso foi um prejuízo muito grande para a cidade, para a ciência brasileira. Por quê? Porque esse arranjo é um arranjo único. tá Isso aí não se não se tem notícia no país de ter um Instituto Federal funcionando dentro do centro de pesquisa. É um arranjo único. E quando ah, essa medida, ao meu ver, na minha opinião, muito equivocada, ela essa decisão foi tomada, nós perdemos essa oportunidade de oferecer para a população esse tipo de serviço. É... Então, pessoal, vocês me dão licença só um instantinho, pessoal? Estou com uma emergência aqui em casa, só um instantinho, tá? É, se tiver alguém na sala que queira falar, que queira se manifestar, fazer alguma pergunta. Paula, tem alguma questão que veio do, dos comentários do Face? Oi, Sônia. Não, só Reinaldo Sicone que dá um salve para o Spinella. <risos> ok. Então, uh, Spinella, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar o Eberval ver se ele conclui a fala dele, aí a gente retorna para você, para você fazer as suas considerações finais, pode ser? Pode ser, sim. É, enquanto a gente aguarda... Aqui já está já com uma hora mais ou menos de atividade, acho que a gente pode encaminhar para essas considerações, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra. Pessoal, voltei, é... desculpa. Pode voltar, verbal está com você. Eu, Pedro, tá eu gostaria de, de, que você comentasse aí a atual do GFSP do, do Campinas, Campo Grande, que está de venta em pouca. Né? Sim, então, esse projeto, pessoal, no Campo Grande, nós estamos, ele está muito avançado no Campo Grande já, a gente Sim. recebeu a obra no ano passado, já começamos a atividade no meio do ano lá, e ele estava com algumas, alguns problemas né, na obra ainda, né, para resolver, é, a gente está tratando isso aí junto com a reitoria, estava né, tratando sobre algum, alguns problemas, estava com o planejamento de fazer a mudança agora no meio do ano, a reitoria antecipou a mudança para o final do ano passado. Tá? É, e a obra lá, ela, ela é um projeto fantástico, tá? ele foi projetado para ser em três fases, Duas delas foram concluídas, tá? que é a fase 1 e 2, né? que são os blocos principais que tem lá. E tem uma terceira fase, que é um terceiro prédio, tá? para ser construído naquela região, naquela unidade. Né? E esse prédio ele vai abrigar uma biblioteca, tá? é, um auditório para atendimento, não só né, da escola, mas daquela região também, um bom, um bom auditório, e algumas salas para é, é, setores administrativos. Então, é a terceira fase né, da obra lá. Então, a gente está pleiteando também um restaurante para aquela unidade. Tá? Então, isso aí é uma, outro, uma, outra, uma outra luta né, que a gente precisa fazer. E uh, atualmente existe então, essa luta né, para fortalecer na região do Campo Grande, que é onde hoje tem as atividades, para retomar na região dos Amarais as atividades, tá, para que a gente possa é, oferecer novamente serviços ali, né Conforme nós tínhamos discutido com a comunidade, nós discutimos com a sociedade, aprovamos, né? Nós fizemos uma, um processo democrático. Contudo, algumas intervenções, né? Pessoas entraram em contato com o governo federal, né? O, o, o governo Bolsonaro, para que houvesse sua intervenção ali naquela unidade, tá? Para que houvesse sua intervenção e levassem todas as atividades para o Campo Grande, fechando a unidade dos Amarais. E é, acabou isso aí se concretizando, né? Então, a gente precisa fazer a luta para retornar as atividades lá novamente, tá? A gente não pode abandonar essa luta, tá? Eu conclamo os colegas, né? A lutar por isso, porque a cidade, ela merece é, muito mais do que duas unidades, tá? Até três, né? Não existe hoje um, um, um, os candidatos a reitor, né? Do Instituto Federal, um deles, que é o professor Wilson Matos, ele, inclusive, gravou um vídeo falando que ele soma nessa luta com a gente, e a gente está apoiando ele por causa disso também, né? um dos motivos é esse, é, tanto pela visão filosófica quanto pelas bandeiras de luta que ele abraça, e falando que Campinas é, merece sim ter três unidades, tá? pelo porte que tem, então, inclusive, retomar os amarais e também ver alguma forma né, de iniciar, Então é isso, tá? Eu concluo aqui minha fala, tá? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Sônia, é, Professor Eberval Castro. É, eu ouço assim com bastante alegria, né, esse destaque de que a Unidade de FSP Campinas Campo Grande está com essa consolidação já se estabelecendo em pouco tempo para completo, né? Completo. Os né? de nível médio nível superior e superior de pós-graduação e essa sua vontade e dos seus colegas da equipe é, diretor geral, né? Foi foi reeleito, sobre aqui, deu uma conferida, 82% aí do, dos votos, né? 81. É bastante, né? Foi reeleito e, e, e há de reconquistar, de recuperar o convênio com o CTI Renato Archa né? e a gente voltar a ter também mais mais de mil estudantes, né? alunas e alunos é, do lado de um centro, junto né? com o um centro de pesquisa e os estudantes lá, Campo Grande, e se Deus quiser, daqui o um tempo você falou também do Campo Belo, podem, a, a escola vai se mobilizar e a cidade, né, Corita? A educação vai se mobilizar para que eles possam se deslocar para o CEPROCAMP e também para o Instituto Federal, onde quer que esteja na cidade, né? o transporte para isso, né? em tempo hábil, para estarem junto com o centro de pesquisa. Algumas pessoas que estão aqui nessa, nessa, nesse encontro é, também tiveram né? é, é, parentes que estudaram no Instituto Federal e é, é, sabem o quanto isso gera. Um estímulo para a vida das pessoas. Para o aluno, né? para o estudante, para estudante e para as famílias. As famílias se também. É uma grande vitória. E por falar em vitória, eu penso que. E aí, nessas palavras de finalização, para. Sônia, gostaria é, de destacar acompanhar a de Pedro Santana, que é da coligação, ela é do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, né? E o Toninho, olha só, hein, gente, ele está nos iluminando aqui, o Pedro Tourinho, né? É, possam ser eleitos, né? Se a cidade assim escolher, nós estamos indo para o segundo turno, e a gente tem a garantia deles e da equipe que eles vão montar de que a cidade vai abraçar, viu, professor Iberval Caço, a, a ideia do IFSP Campinas Multicamp e vai realizar esse sonho da cidade. E nós vamos ter mais Campinas para mais campineiras e campineiros, Como a gente já teve, mais brasileiras. A gente há de recuperar Campinas, e a partir de Campinas há de recuperar o país inteiro. Para as teses, para as lutas que o povo brasileiro historicamente tão bem merece. Que com seus recursos, pagando ICMS, ISS, nas, em casa, nas empresas, nas pequenas empresas, pagam para que todos os brasileiros, todas as brasileiras tenham condição de realizar seus sonhos, inclusive de viajar, de ver seus parentes que ficam distantes. Enfim, nós vamos recuperar isso. Isso é possível. O CEPROCAMP, com o Instituto Federal, lembrando que de, 2000, de 1909, de 1909 a 2003, havia por volta de 140 institutos federais no país. No país. De 2003 a 2013, 2014, surgiram mais de 500, quer dizer, em quase 100 anos, 140, 150, o número exato eu não tenho, mas 150, vamos arredondar aí, pra, a conta deveria ser precisa, mas desculpe, eu não tenho. E de 2003 a 2013, quer dizer, praticamente 10 anos, 10, 13 anos, mais 500 e tantos. Então é possível, né, com a habilidade orçamentária, né, Corinta? trabalhando bem com orçamento, utilizando ferramentas livres, utilizando a criatividade das professoras, dos professores como você, Corinta como você, Bebeval, como Walter Pomar que eu vi aqui dando uma passadinha também, Sone também é professora, Paulinha também, enfim, com habilidade, com coragem, com coração, a gente a ah, consegue para termos mais Campinas, para mais campineiras e campineiros. Mais Brasil, para mais brasileiras e brasileiros, Com propostas como as do, da coligação PT-PSOL-UP-PCB. Então, super abraço. Estou à tua disposição, qualquer hora, 24 por 7, à disposição, com muito ânimo, tendo saúde, usando máscara, protegendo quando a gente se expõe e se, se aproxima das pessoas. A gente vai chegando cada vez mais na satisfação das necessidades e também nos sonhos das pessoas, mulheres e homens, de todas as etnias, de todos os, os, os ímpetos, as vontades, os sonhos brasileiras dos brasileiros e das brasileiras. super abraço e obrigado. Obrigada, Espinela. Obrigada a todos que acompanharam. Lembramos que esse curso, aqui nós estamos falando de um curso sobre a história do PT em Campinas, história do PT nos governos em Campinas, e seguimos na semana que vem, dia 27, teremos às 21 horas, a presença da Maria do Carmo Cabral Carpinteiro, que foi secretária de saúde em Campinas, vai falar sobre as questões... É, é, que envolvem a pasta em que ela esteve à frente no governo Toninho Isalene. Agradecemos muito a todos que nos ouvem, é, lembramos que esse curso tem mais algumas semanas de continuidade, depois, no dia 31, nós vamos ter a participação do Braga, que vai falar do, do é, orçamento participativo, e quem quiser ter informação sobre as outras falas, o que a gente vem acumulando até então de debates, é só é, procurar nos nossos, nas nossas redes, no nosso canal no YouTube e na, uh, no Facebook. Mais uma vez, agradecemos a todas e a todos que nos acompanharam e fica o convite para o debate da próxima terça-feira. Obrigada, Paula, obrigada, Spinella, obrigada, ao Eber, Eberval Ao Colintas A, Corinta, a, Isabel, a Lênin, E todos os que assistiram pelas redes sociais Até mais, um grande abraço Obrigada, boa noite Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro claro Lula Livre, Lula livre. Vitorinho e Edilene na prefeitura